Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que será que perdemos a rota que nos leva a Deus? Como assim, pastor? Ora, a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando você, quando eu, quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em oculto e o nosso Pai que está no Céu, que sabe tudo o que acontece em oculto, Ele nos ouvirá e nos abençoará. Então, é, se nós pararmos para analisar, por que, que nós não estamos conseguindo ter esse acesso mais? Por que, que nós não estamos mais utilizando essa rota? Por que não conseguimos chegar até o quarto? Ora, se eu não consigo chegar até o quarto com tanta frequência para orar, será que não é porque nós estamos nos distraindo com os afazeres da sala, com os afazeres da cozinha? O que tem te afastado da rota? O que tem te desviado da rota? Afinal de contas, onde foi que perdemos o caminho para o quarto? Sabemos que o segredo para Deus nos ouvir em secreto, para Deus nos ouvir em oculto, é nós chegarmos no quarto. quarto simboliza o lugar da presença. Você é inteligente o suficiente para entender que aqui o quarto é um ambiente simbólico. Né? Não, não necessariamente o ambiente em que você dorme, mas um ambiente simbólico. Então você é inteligente o suficiente para saber que não se trata do quarto em que você dorme, mas sim de um ambiente simbólico onde se busca a presença de Deus. Então, é, por que não estamos conseguindo chegar nesse ambiente? Será que no percurso do ponto A ao ponto B, de onde você está e até o ambiente onde se busca Deus, não existem tantos obstáculos que têm tirado a nossa atenção? Como, por exemplo, a sala. Utilizando uma casa como exemplo, se você sabe que tem que chegar até o quarto para orar, quem sabe no meio do percurso você se distrai com a sala, mas o que tem na sala? Ora, a sala tem entretenimento, é ou não é verdade? A sala tem muito entretenimento, a sala tem a televisão, tem o conforto do sofá, tem as redes sociais, como é bom ficar na sala, e aí às vezes você sabe, eu tenho que orar, eu tenho que conversar com meu Deus, eu tenho que me aproximar do meu Deus, eu preciso chegar no ambiente de oração. E quando você tenta chegar no ambiente de oração, você começa a se distrair com os, com os entretenimentos. Veja que eu nem estou falando de pecado, estou falando de prazeres mesmo, é, lícitos, permitidos por Deus. E aí quando você tenta né, orar um pouco mais, você começa agora a é, pegar as suas redes sociais ou talvez assistindo um filme. Então, não é verdade? A sala é tão bom, a sala nos tira da presença de Deus muitas vezes. Ou talvez aquele empresário que quando quer ir para o quarto orar, ele tem que passar pelo escritório e no escritório ele começa a notar que ali ele tem algumas, algumas tarefas que não concluiu durante o dia ainda do seu serviço. Então, não é verdade? O escritório também nos tira da presença de Deus. Talvez a cozinha também nos tira da presença de Deus, porque lá o ventre fala mais alto, não é? o estômago fala mais alto, lá dá aquela fome. E aí você diz, ah, depois eu oro. Quantos cômodos da casa tem nos tirado da presença de Deus, tem, tem nos afastado do trajeto, não é? tem, tem nos desviado do percurso que nos leva a Deus. Que coisa triste quando nós sabemos o caminho, quando nós sabemos o código, quando nós sabemos o segredo para que Deus possa nos ouvir e nos abençoar. Tu, quando orares, entra no teu quarto e ora em secreto, em oculto, e o teu Pai, que sabe de todas as coisas, te abençoará. E a sequência depois, no versículo 7, diz inclusive que Deus sabe muito antes de nós pensar. Ele já sabe o que a gente precisa. Então a gente sabe o código, então você sabe o código, você sabe o segredo para chegar a Deus. A questão é, como que eu faço para chegar até lá? Como que você faz para chegar até esse quarto? Que eu vou repetir, você sabe que não se trata do quarto em que você dorme, mas do ambiente em que você estabelece para se buscar a Deus. Veja o que está descrito é, no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 9 diz assim, ó, E estando um certo jovem, por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Veja aqui, Paulo em um no primeiro dia da semana, no domingo, num extenso discurso, num sermão longo, e aqui temos um menino agora, ilustrando agora um jovem que está se distraindo com a janela. O que a janela pode nos mostrar? A janela pode nos mostrar os prazeres do mundo, os prazeres dessa vida. O que essa vida pode te oferecer, não é verdade? Paulo talvez aqui está em um discurso empolgante sobre o reino de Deus, sobre talvez a volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está num, num discurso empolgante de, sobre como é o céu, sobre como é as maravilhas da eternidade, e aqui nós encontramos um jovem que está distraído com a janela, ele está distraído, o que, que, pode, o, que, que, o, que, que o mundo tem para me oferecer? E a Bíblia diz que ele cai num sono profundo, quando você não consegue se concentrar com as coisas de Deus, você acaba caindo num sono profundo, e a Bíblia diz que a distração da janela fez com que ele caísse do terceiro andar como morto. Cuidado, meu amigo, minha amiga, pois o sono pode ser fatal. Nós não sabemos quando será o dia da nossa partida. Eu acredito, inclusive, que é, uma das coisas que tem feito com que nós nos desviássemos da rota até o um ambiente de oração é o desânimo. O desânimo tem feito com que a gente comece a buscar outros caminhos, subterfúgios, talvez atalhos e não o caminho, o acesso mesmo que nos leva à presença de Deus. Agora, para finalizar, eu gostaria de ler para vocês o que está escrito em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim, olha, olha uma ordem decrescente, três ordens decrescentes, uma escala decrescente, diz assim, mas os que esperam no Senhor é, renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que você está cheio de ânimo, né? cheio de gás, como nós falamos. É, você está voando, subindo, voando. Aí daqui a pouco, é, devido aos percalços da vida, devido à canseira, a fadiga, as preocupações, você agora já não está mais voando, você está correndo. A canseira bateu e você está correndo. E aqui na ordem decrescente, agora daqui a pouco passa mais um período da vida, você não está nem correndo mais, você está caminhando desanimado, talvez você era uma pessoa que voava e agora você está caminhando, lutando para sobreviver e Deus quer trazer ânimo para você através desse vídeo, Deus quer te animar, Deus quer te direcionar para o caminho para o quarto novamente, o caminho do ambiente de oração, o caminho onde você sentia o abraço de Deus, ouvir a voz do teu Criador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 13, diz que Ele chamou para si os que Ele quis. Olha que coisa gloriosa! Ele chamou para si os que Ele quis. Ele está te chamando para Ele, para você ter um, um sós um particular com Ele. Que você, após esse vídeo, possa talvez entrar no teu ambiente de oração. Sabe aquele ambiente que talvez está empoeirado agora? Que você possa ir lá agora e dizer assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Que saudade desse ambiente Senhor Que saudade desse espacinho aqui Onde eu buscava a tua face Que saudade desse ambiente Onde eu derramava lágrimas na tua presença Que saudade de ouvir a tua voz Que você possa agora pegar Esse, esse espaço empoeirado Do teu coração Que você possa pegar A tua, tua velha Bíblia Que você possa abrir ela Talvez lá no livro de Apocalipse E começar a entender agora Como é glorioso a volta do Senhor que após esse vídeo, o Senhor tenha falado ao teu coração que você possa agora tirar a poeira do caminho. Que você possa agora eliminar todos os atalhos que têm impedido de você buscar a face do Senhor. Que você tire toda a poeira do caminho. e Que você agora todas as preocupações caiam por terra. Que você chegue no seu ambiente de oração e diga, Senhor, eu estou aqui, só eu e o Senhor nu, nu como eu, como eu vim ao mundo, Senhor, sem egoísmo, sem arrogância, não sou nada sem Ti, não sou nada sem a Sua presença, Senhor, eu sou carente do Senhor. Ah, como eu queria que você fizesse isso, nós precisamos nos humilhar perante a face do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, busque o Senhor, encontre o Teu espaço de oração novamente, Afaste o inferno da tua família enquanto você estiver de joelhos. E nunca esqueça que alguns, enquanto alguns aprenderam a orar, outros já entenderam que foram chamados para orar. Foram chamados para estar com Deus. Deus está te chamando para estar com Ele nesse momento. Que Deus te abençoe. Se você gostou, deixe o seu like. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, abençoe pessoas. Talvez tantas pessoas estão agora afastadas do Senhor, distantes de Deus, e você pode abençoar essas pessoas, não vai te custar nada compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E também se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, porque nós estamos postando vídeo todas as terças e sextas. Também ative o sininho com as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Tchau, tchau.